Recording is on. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto Jogada. Meu nome é Rodrigo Arantes eu tenho gravado vídeos sobre análises que eu tenho feito com notícias do, do cotidiano, nacional e internacional, usando aqui esse tabuleiro que usa a mandala do sistema jogada, que é uma ferramenta para gestão de projetos, para... A analisar as notícias do mercado, as notícias da política, as notícias da geopolítica e tentar com isso gerar é, informações úteis para decisões do cotidiano. E essa semana eu tenho feito aqui um, um, uma imersão sobre a candidatura, a corrida ele, é, eleitoral no Brasil e as candidaturas que estão disputando o pleito. E, e ontem, é, hoje, na verdade, é, acabou de ocorrer a, a entrevista com o ex-presidente Lula no Jornal Nacional. E, e essa entrevista ela traz para a gente aqui um tema que, que é quase que estrutural no Brasil, é, do ponto de vista da nossa, da nossa atuação no sistema mundial, no, no resto do mundo, como os outros países do mundo nos veem. E, e essa questão é sobre a personalidade do, do Enneagrama 7, né? a personalidade brasileira, que é, tem uma, uma relação muito importante com com a maneira com, é, com o, o, o mundo é, e a função que o Brasil exerce no mundo. E, e o caso do Lula como é, um articulador, um negociador, como um orador, como um vendedor, é, é, em todos os casos um um exemplo de é, características que o, que o mundo vê no brasileiro então brasileiro é um, um é, para o mundo é um, um, um solucionador de, de é, questões enroladas né o brasileiro imigrante o brasileiro no exterior normalmente é valorizado por coisas assim é, também é, são pessoas de alto astral, né, divertidas, são pessoas é, que, que têm um carisma, um brilho, e, e essas são as características do Enneagrama 7, e, e essas são as características do brasileiro em geral, né, dentro do, do, do cenário, do, do, da perspectiva internacional, né, que e cada país tem, né, então, é, por exemplo, a Rússia tem hoje um presidente que, que também tem a mesma personalidade do país, é, que é o Enneagrama 8, e, e isso também explica um montão de coisas sobre a Rússia, e também explica por que, que o Putin, assim como o Lula, tem essa essa popularidade bastante é, resistente, bastante resiliente dentro do seu país, do seu eleitorado. Mas o tema de hoje é sobre o, o Enneagrama do Brasil e o Enneagrama do Lula. E, e a ficha técnica desse Enneagrama está aqui, eu estou mostrando para você. E, e ela se define pelo... Pela, pela configuração de é, mais inteligência mental, a emocional é a inteligência de apoio e a inteligência prática é a que fica em terceiro plano em, em, é, que fica é, reprimida nessa, nesse tipo de personalidade. A, o vício é a gula, a emoção da gula, e a fixação mental é o charlatanismo, é a a verborragia como um instrumento de, de, de até de, de, de, de gerenciar a emoção da, das pessoas com quem ele está interagindo e, e também uma ferramenta, né? a palavra é uma ferramenta para o tipo 7, é uma ferramenta de, de, de trabalho, uma ferramenta de é, de, de negociação, uma ferramenta de, é, de abrir portas. E, e o Lula certamente é um, um, um caso é, de, de um gênio uh, internacional no uso da palavra, é, da palavra oral, principalmente. Né? E, e ele... É, pela, pelo olhar do, do sistema jogada, o número 7 na, na, no sistema jogada é a casa dos produtos, é a casa da previdência também, é a camada da previdência, que é a camada financeira da mandala, e é a casa ótima desse, desse tipo é a casa 7.7, que é o portfólio, né, a carteira de ativos, por isso que os 7 são, tão é, eles gostam de, de apresentar uma, uma grande visão uma grande ideia de vender uma grande ideia é, para o mundo é, e essa grande ideia essa grande jogada deles é normalmente esse, essa, o, o que eles é, colocam nessa casa né? o portfólio deles é a carteira de ativos é, a, é o grande projeto deles né? é, campos de domínio Marketing, vendas, design de produtos, comunicação, negociação, empreendedorismo. Uhum. E é, todas as casas do, do, da casa 7, né, todas as camadas, têm um, um patamar de produto nela. Né? Desde a da venda, que é o produto no, no, no nível comercial, é, que o produto do vendedor é a venda, mas é, até no nível é, empresarial a, o produto do empresário é a empresa é as ações da empresa o equity é, o, é, o, é, o, é a fatia do capital social que ele abre para outros investidores então é, essa essa é a, a, a grande Virtude é grande característica, mas também é tem um lado negativo. Isso, e, e, e esse lado é quando o vendedor ele é ele passa a ser um vendedor por vender e não tem muito o que vender. Né? Aí o vendedor passa a ser o, um vendedor do mal. O que é o vendedor do mal? É o estelionatário, é o, o golpista. É, é o cara que, que realmente é, é um excelente vendedor, mas ele não, não tem a habilidade de construir uma solução, uma entrega de solução. Ele, ele, ele gosta só de gerar uma venda, daquele momento de interagir com uma pessoa e bater um papo com ela como se fosse um, um, um flerte, né? uma sedução. E ganhar o dinheiro e dali é, sair fora, é, porque não vai realmente resolver o problema da pessoa. Né? Às vezes deixa um prejuízo. Então, esse, vamos dizer, essa seria a sombra do tipo, né? E o que aprendemos com eles e por que sofrem? Eles têm a flexibilidade, o jeitinho, a improvisação, a criatividade, a habilidade de viver de maneira leve, e a alegria de viver, e porque sofrem, fogem de situações em que se sentem presos, fogem de compromissos, de responsabilidade, de dificuldade de concluir o que começam. É, e por que, que é importante a gente falar do Enneagrama é, quase que por uma questão de interesse nacional? Porque o, o Enneagrama explica o passo a passo e, e as... E as vamos dizer, as chaves eh, mentais da evolução de todos os tipos de personalidade. E, e ele tem uma forma muito lógica, muito clara e matemática, e precisa, e geométrica, para explicar tudo isso. Mas o básico é que ele ele explica o homem como um, um ser que tem três cérebros, e dentro dessa cibernética neural aqui, o que acontece é que é, existem nove tipos de homem Onde uma inteligência manda Uma é de apoio e uma é reprimida E isso gera nove combinações E o caso dos sete é esse caso Onde existe três pontos de mental Dois emocional e uma de prática E, e, e como? O, que, que, o que, que isso interfere? Implica na forma de ser desse tipo? Ele passa a ser um tipo que sempre vai usar essa habilidade criativa, essa, ima, essa inteligência mental, junto com a emocional, para não ter que desenvolver a prática. Né? E isso é a definição de um estereotipo, um, um por exemplo: é um cara que é, quer desenvolver, desenvolver só essa habilidade de lábia, de, de comunicação, para chegar é, nessa, nessa solução da venda nesse resultado emocional satisfatório de conseguir é, conseguir vender para a pessoa, né, prometer para ela uma solução, mas entregar mesmo é, não não não vai é, ser satisfatório né, ou vai ter algum problema ou vai demorar e e, e isso é o, o, o perfil do, né, desse arquétipo para essa, vamos dizer, para esse sistema aqui que analisa os arquétipos no, no trabalho, no ambiente corporativo, educacional, organizacional e as funções que eles exercem, certo? Então, no caso do Lula, ele é muito interessante para a gente estudar essa questão do, do, do bom uso da da palavra é, oral, do, da maestria dessa, dessa palavra e, e da capacidade é, que alguns ser, seres humanos possuem de, usando a palavra, conseguir praticamente é, fazer aquilo, o verbo virar é, matéria, né? virar, é, virar algo físico. Então, o poder do Lula de falar e de comunicar as visões dele e fazer aqueles, aquelas coisas virarem realidade, é o caso de um, um ser humano que alcança esse poder, onde a palavra é tão, o domínio da palavra é tão apurado que a palavra é, define o mundo, a realidade física das coisas, o mundo material. É, só que... É, essa essa magia vamos dizer assim ela é, não, não, não não acontece no estalar de dedos né esses recursos eles vão vir de um de um lado vão ter um preço e e aí toda essa visão essa promessa que é feita ela precisa é, virar é, de fato alguma alguma realidade material que seja sustentável. E eu acho que é aí que, que se encontra o limite desse poder que o Lula é, consegue exercer ou conseguiu exercer na carreira dele como político, porque é, ele, ele consegue, com esse bom uso da palavra, até mobilizar o país em, em torno de, de projetos e, e, e noções que, que desenvolvem o país, é, é, desenvolvem o país economicamente e tudo mais, mas por um por um, uma certa é, limitação desse desse projeto ou dessa, desse nível técnico aqui, dessa parte prática ser assim, um pouco básica, é, esse movimento acaba não, não conseguindo ser sustentável, porque termina virando o que se chama o voo de galinha, né? que é uma, uma questão aí, é, da nossa economia, quase um, uma questão problemática, da né? nossa economia uma questão crônica de um país que, que não consegue mais crescer é, de um modo sustentável, e sim é, em pequenos saltos. E, e essa, essa, é, essa é, é, verdade né, ela acaba se confirmando até pelo fato de que, o, de, de que o Lula está aí tentando ser presidente mais uma vez, né, porque... Esse, esse, as promessas que ele fez da primeira vez, elas é, agora precisam ser novamente repetidas, né? ou seja, o, o país não conseguiu entrar num movimento estruturante que, é, de alguma forma, é, evitou a necessidade da sua volta, né? ou seja, é, o, o efeito da palavra, ele, ele até consegue movimentar as coisas e até consegue é, virar essa matéria, essa, essa transformação real. Mas essa matéria, essa transformação real, consegue depois é, re repetir, manter esse ciclo vivo de energia, é, girando, e, e eu acredito que, que, que a resposta certa é que não. Por quê? Porque, apesar da Globo não ter questionado isso, eu acredito que a gente nunca vai ver num grande veículo de comunicação. Alguém é, frontalmente questionando o Lula é, sobre a, a, a, o grande vazio de projeto que foi fazer a Copa, no, a Copa do Mundo no Brasil... Né, eu, eu sei que tem uma parte dessa questão que é, que é um sorteio né, mas se o, se o presidente do país falar que não é a hora de fazer uma copa nesse país é, ela não acontece né? então é, a gente tem que ver o que que levou o Lula a, a achar a boa ideia fazer a copa e, e, é, e a, aí, o que que responde a essa questão é justamente o, o Enneagrama. Né? O, o, a ideia de trazer a Copa, que é uma grande festa, e um evento que, que alegra as pessoas e tudo mais, e a paixão do brasileiro sendo a Copa. É, é óbvio que isso poderia é, fixar o Lula na memória do brasileiro. Né? Então, isso é um, um, um fato óbvio. Agora, mais que isso também, tem aí obras e obras para todos os amigos é, da política que, que que fazem parte né dessa dessa é, dessa dessa é, estruturação aqui de bom uso né, da palavra para para é, como como ferramenta de poder né e a palavra ela só tem poder porque é, ela é ouvida e entendida por pessoas. Né? Então, aí para chegar a ter todo esse poder, na verdade, a palavra só, só é poderosa porque é, essas pessoas, né, que são o apoio do, de um político poderoso, estão lá. E elas também, é, depois que ajudam ele a chegar lá, querem cobrar a conta né, da ajuda e aí é que é, aí é que vem a roda do poder e, e que ela faz essa engrenagem girar porque com a Copa se produziu aí um, um, um, uma correria uh, uma correria de, de, de construtoras e, e licitações e, e gestão de recursos públicos e tudo passando e depois as coisas atrasando e aí quando começa a atrasar, é, isso é uma coisa de todo, de todo é, de, de muito, muito característica né, do brasileiro e do tipo 7, né, deixar as coisas para a última hora, é, e aí quando essas coisas vão para a última hora, os preços de tudo vão ser mais caros, é óbvio, e aí na hora com essas licitações e essas execuções de obra, tudo saindo mais caro, é óbvio que isso ia cair no TCU. e aí é óbvio que isso tudo ia virar depois, é, é, vir uma conta e é uma responsabilização sobre, essas, é, sobre essa, vamos dizer, essa festa, né? com o dinheiro público. Ah, mas nem, todo, nem tudo foi dinheiro público, porque tinha dinheiro privado e tal. É verdade, é verdade, tinha dinheiro privado e tudo mais, mas será que era essa a mesma prioridade que o país? Né? E aí, historicamente, olha lá como, como a, a história é... é, é ela, ela, na verdade, o que pode dar errado, irá dar, dar errado. Né? Não... Mais do que seis anos depois da Copa, é, um evento que só acontece uma vez no século, vem o Brasil. Não, não é um evento esportivo, é a pandemia. E aí a gente é, sente a falta dos hospitais que, que o, o Ronaldo Fenômeno falou que, que não dava para fazer... É, Hospital e Copa ao mesmo tempo. Né? Ou fazia estádio para a Copa ou o hospital. Então aí é, veio essa conta. E é óbvio que a Globo nunca vai perguntar para o Lula se a Copa foi um sucesso ou foi um fracasso. Porque os, os, os anunciantes da Copa e do futebol e tudo mais e a própria Globo é detentora dos direitos do futebol e o futebol é. O, aliás o Brasil é do futebol né? é o país do futebol então é, é nesse sentido mais mais precisamente que nós somos o país do futebol é porque o futebol enquanto é, enquanto cultura e, e, e do, do pão e circo né? e, e da e dessa vamos dizer, Terra do Nunca, Peter Pan, é, ela, ele é uma, uma religião, né? uma cultura é, unânime. E, e também é assim que o Brasil, que o mundo, é, é, o mundo vê o Brasil. Né? Então, é, nesse sentido, o, o Lula permaneceu na minha opinião, né? nessa entrevista, é, o mesmo. Né? Ele, ele não apresentou nada de, de, de novidade no, no, em relação ao, a esse vazio de projeto né? que, que se transformou na Copa e que engoliu o Brasil, porque depois de construir os estádios, aí vem as as investigações de tudo, e depois de engolido o Brasil, é, é, saiu desse buraco um, um governo autoritário que é, deixou o país à é, deriva no, no meio de uma pandemia, e aí com isso a gente teve 11% do, das mortes, tendo apenas 3% da população do mundo então é, essa, esse foi o preço da Copa no fim das contas se a gente se a gente pensar com, com responsabilidade e juízo né? e, e, e isso é a, a, a, no, no, no meu ponto de vista né, como analista aqui desse desse ferramental, é, o motivo pelo qual não dá para a gente votar novamente num um, um governo, num, num, num é, um partido né, que deixou esse legado. O legado da Copa foi é, a gente chegar nesse governo, né, ter essa destruição da nossa economia, né, da nossa imagem e, é, e no final saímos no, no zero a 0 porque economicamente hoje o Brasil voltou para os números de 2010 que, que foi onde terminou o governo Lula, né, terminamos a década e, e no futebol né, a gente levou 7 a 1 do, da Alemanha né, então e muito, muito é, cabalístico isso, né? toda essa história aí que, que a gente passou e o futebol, o placar, né? o, o, o tarô da, da, do, do, do, da caixinha de surpresas do futebol nos deu um 7x1, né? um evento raro, né? numa Copa, ainda mais contra a seleção brasileira. Mas é porque... É, quando o brasileiro não entende, aí o, o oráculo o futebol <risos> traduz o que, que o brasileiro de fato fez com a Copa. Ele né? fez um, um 7x1 contra si mesmo e, e é isso. Aí, em sete anos a gente conseguiu produzir é, um, um ano né, de, de, de PIB e, e a... Minha economia, a década foi perdida por causa da Copa e, e cá estamos perigando é, reeleger esse vazio, né, que, que, que, enfim, só nos fez andar em círculos, né, e isso é uma, uma característica aqui do, do, do ponto 7, que é um ponto que fica bem no final da espiral da mandala, né, quando eu olho aqui o, o, o, o desenrolar dessa mandala, o número 7, a camada 7 vai vir voltas e voltas depois. Né? E isso tem muito a ver também com, com a, a estratégia que o Lula revelou, né? ele confessou isso ao vivo, quando ele fala que quer deixar uma pulga atrás da orelha, é, ou seja, que ele não, não gosta, ele acha errado revelar todas as estratégias, todas as intenções, porque na política, se você faz isso, é um erro né? você revelar os seus próximos passos. E, e isso é muito verdade, é muito correto, por um pensamento mais mais maquiavélico da política. né? Uma política como uma perspectiva de um cálculo de poder. Mas, é, no meu último vídeo, eu falei um pouco sobre é, o poder da quarta camada aqui, né, e como Platão explicava que os filósofos é que, que, rein, que deveriam reinar, né, e, que, e como que é, é, a, o próprio Bolsonaro foi eleito com, com o sucesso de um livro do Olavo de Carvalho, né, é, revelar suas intenções é um, um, um gesto, por mais que politicamente não é inteligente, pelo jogo de poder, mas quando você revela e publica e publiciza ele é, dentro desse jogo de poder, é, você também pode utilizar isso como um instrumento. Né? Por quê? Porque você pode não, não ir sozinho para cima do que você pretende ir, se você publica isso e divulga isso por um bom tempo. Né? então Além disso, isso é mais coerente com a ideia de que somos uma república. Né? Então, na república, no regime republicano, eh, os problemas públicos, as questões públicas, elas têm que ser e estar públicas. Né? E esse gesto de, de não responder ou de não revelar, até mesmo falar isso na revista Time, que o Lula fez, é, é um gesto que tem aí um pouco esse traço de, de ser uma espécie de um cheque em branco, né? ou seja, algo que, que, que, que precisa vir da confiança né? do, do, do povo nesse líder, e, e nesse momento a gente já não está mais num no um ano de 2006, né, onde é, o Brasil estava no primeiro governo Lula, tava, as coisas estavam melhorando e dava para dar essa confiança. Né. Nesse momento, é, não é nem questão de desconfiança com o Lula, mas que o Brasil não, não, não aguenta outro passo no escuro. Né. Então, a gente precisa interrogar muito bem, é, entrevistar muito bem quem são os nossos... É, candidatos a, a resolver esse problema, né? porque a gente precisa ter certeza né? a gente não, não tem outra vida, outro país é, pra, de, de reserva pra, pra, caso algo dê errado a gente só tem um então é, essa, essa incerteza que o Lula obriga todos a conviver ela não é muito boa para para a vida das pessoas, né? A gente está vendo aí um ano economicamente muito arrastado, muito por causa disso, né? Ninguém, nenhum país, nenhum investidor está tomando decisões é, porque, porque não se sabe o que, que vai ser do, do, do Brasil, né? Então, principalmente essa, nessa questão do petróleo e tudo, e, e então... É, essa, essa é uma característica extra aí que, que, que eu acho que também precisava ser comentada, né? processo seletivo da, da, da, da democracia, ele é um processo que, que ele é como ele é para maximizar a inteligência coletiva da, da decisão democrática, né? Aí, quando alguém resolve não falar suas intenções, seu plano de governo, não ir em debate é, e começa a normalizar isso, o país sofre, porque vai andar no escuro e o investidor não vai investir nesse país. E aí o juros tem que subir, é, os dólares podem fugir, ah, e aí a economia fica amarrada. Né? Então, é, essa, esse é o preço, né? De, de, de não. É, esse é o preço de, de, de trabalhar com essa estratégia né? e, e, não, é, e não abrir muito, não, não revelar suas, suas cartas, suas intenções e não ser assertivo. Né? Esse é o preço desse, desse, dessa, estrat, é, dessa ambiguidade estratégica, né? E, então, é, essa, essa ressonância que o Lula tem com o seu eleitorado, ela com certeza vai manter o eleitorado do Lula é, um tanto estável, mas, por outro lado, ela hoje, né, depois aí desse período que a gente teve, é, eu acho que... Hoje a gente reelegeu Lula sem sem, é, sem ter evidências de evolução, né? e apesar de tudo que que aconteceu, eu acho que seria um grande erro histórico é, para o Brasil, né? por é, por perdoar um, um erro um erro colossal que foi a, a Copa do Mundo, né, com o seu vazio de projeto econômico, social, estratégico, né, e, e, e seu desequilíbrio econômico-financeiro, e, e, e principalmente o seu passivo jurídico, que, que ficou para depois, que foi o grande problema que travou a política e que... É, nos custou aí esse, esses últimos sete anos perdidos. Então, é, fica aí essa análise do 7 a 1. Né? Estamos aqui em 2022, mas ainda estamos é, lidando né? a Copa para a gente. A conta da Copa ainda não acabou, né? ainda não acabou. E o próximo governo ainda vai resolver esse problema e a gente ainda tem que ficar discutindo quem será esse governo. Né? Então, é, essa, essa é a, a, a armadilha do, do Peter Pan, né? De, da terra do nunca, né? que, que é o país do futuro e, e que acaba sendo esse país da, da, do atraso. Né? Então... Essa é a análise aí que, eu, que eu faço sobre um candidato que está liderando as pesquisas e que tem hoje as maiores chances de, de conduzir o futuro do país, sendo que ele já conduziu esse futuro a um buraco. Então, é, se você quiser aprender mais sobre o Enneagrama e como usar o Enneagrama para fazer análises conjunturais ou estruturais de, de empresas, de equipes de carreiras é, a formação Playmaster vai estar em, em promoção ao longo do mês de setembro pelo mês de independência com 20% de desconto então aproveite você também ganha as, os outros cursos do curso A Jogada o livro A Jogada então deixe seu comentário seu like seu sua é, seu, sua curtida assine o canal e por hoje é isso obrigado por assistir até o próximo vídeo tchau tchau